Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso 12º dia do ciclo de meditações de 21 dias, Conectando com o Eu Superior. Você é uma centelha divina, manifestando a alegria, o amor, a paz e a abundância infinita na sua realidade? Já está conseguindo perceber uma maior conexão com a sua sem telha divina, já está conseguindo perceber melhor as intuições e segui-las? Você está conseguindo reconhecer a divindade em seu ser? Você está reconhecendo o poder que tem sobre a sua realidade? Não se preocupe! Caso ainda não esteja conseguindo ter uma conexão mais estreita com o seu eu superior. Cada um tem um tempo particular para fazer esse processo. Simplesmente se deixe levar. Siga o fluxo. E quando menos esperar, perceberá a conexão. Mas é preciso Persistir e sempre que lembrar, tente se sintonizar. Agora, sente-se de forma confortável e comece a respirar lenta e calmamente. Inspirando e expirando, bem devagar. E a cada inspiração e expiração, vá relaxando todos os músculos do seu corpo, desde os pés até o topo da cabeça. Você está reconhecendo a divindade em seu ser. Você é uma centelha divina se manifestando no aqui e agora. E agora, a partir do seu coração, eleve a sua vibração, se conectando com a fonte criadora. Repita mentalmente comigo. Eu sou o meu eu superior e me conecto à fonte criadora. Eu sou um ser essencial, que manifesta a divindade através da minha intuição. Eu sou uma centelha divina e manifesto a alegria na minha vida. Eu sou uma centelha divina e manifesto o amor na minha realidade. Eu sou uma centelha divina e manifesto a paz na minha vida. Eu sou uma centelha divina e manifesto a abundância infinita na minha realidade. Eu sou Deus em ação e hoje eu escolho ser o puro amor e gratidão. Gratidão Gratidão, gratidão.